O Brasil tinha tudo para estar tá bombando, está tudo a favor do Brasil. É preço de commodity, é liquidez no mundo. Tá? Infelizmente, a política é... que está acontecendo está prejudicando. Você tem... vai lá fora, hoje, você fala Brasil, ninguém quer ouvir falar do Brasil, tá? É... Quando podia ser o melhor momento do Brasil. É um negócio inacreditável não ter aproveitado a alta do preço de commodity, a liquidez que tem no mundo. Antes, você falou, né? você ganhou um bilhão. Um bilhão em 80 era uma grande... Hoje virou feijãozinho, é trilhão e é não sei o quê. Esse perdeu trilhões, esse ganhou bilhões. É. Hoje, o Brasil tinha tudo para estar tá explodindo. E estamos perdendo mais uma década, mais uma... Estamos é, perdendo uma chance única, porque... Eu não estou muito otimista sobre o Brasil, porque... Estou vendo a parte fiscal, estou vendo as eleições. Aí, para você chegar na eleição, você está com popularidade baixa, aí você pode usar tudo que você tem na, de, de possibilidade para... Só, só olhando a eleição, é o país que se, que se ferra, não tem... Então, não estou otimista sobre 2022, estou achando muito complicado o quadro. Espero que esteja errado, porque eu adoro o Brasil, estou aqui porque os que eu li, apesar de tudo que fizeram comigo, uhum. gosto do Brasil, estou aqui, acredito no Brasil. E espero que os políticos abrem os olhos e, e, e façam a coisa certa. Mas se você me pergunta, Nádia, se você está otimista, eu não estou, estou pessimista.